E a bola te pune Fala do Adel well, eu não sou o Lune em Tunis Enquanto você é baby, fique isso Parceiro, você sabe, eu tô convicto Mesmo que não foi invicto. Seu estado é crítico Seu papo é de prometer não Do barão virou político oh! eu tô sozinho Tô nessa batalha aí de tiro do caminho Ele falou piu-piu Falou de cachorrinho Eu vou te dar uma coça O que que é, magrinho? Oh! Oh! E hoje você perde, pra mim você é o recruta Falou sobre o um personagem, seu perdão na luta Em perna longa, a mentira tem perna curta ah! Eu tô nessa batida derramando o meu suor É o Whindersson Nunes contra o Popó Aquela luta teve oito rounds, eu te venço em um só ah!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 Hoje é MC, depois de hoje você vai virar afinado, meu parceiro não te vejo aqui Por quê? Você tem que entender que eu faço o CDC do salto, vai pro lado do palco O Adawel é demônio da Tazmana, eu sou o demônio de São Paulo oh! É boa, por isso eu falo, você vem à toa Hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão que é o demônio da garoa oh! é verdade, Tá ligado, eu tenho habilidade Hoje é dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade oh! uma tempestade dentro de um copo d'água Porque falar que você é feio te deixa tão triste Que cê não responde, cê guarda umas mágoas <SILENCIO> Meu hey parceiro, você só rima, é esterco Humildade eu trago do berço, o demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco <SILENCIO> <SILENCIO> Dou minha vida, do meu sangue, sempre que eu boto a voz nessa caixa hum, Não me achou mais depois das batalhas Abre o TikTok Tok, que cê acha? Hum, e Tolson. Cê não consegue propaga, cê não ritou são? Só andar com joia porque a Bob a aldeia te paga Mano, ah, te banca, Tavim tá te espanca Você apanhou pra criança banca Quando eu tinha uns 12 anos Hoje eu volto de esporco com sua banca Cê não consegue, isso é flow Mano então para, Tavim tá repara Cê tá ligado, agora que eu vou meter no verso bem na sua cara Tá na minha frente, porque infelizmente você é um pivete Sinceramente, depois que o crack te cobrou eu nunca mais vi a sua cara na internet Aí, Quis pegar a mina dele eu vou rimando no papel Sabe por que eu não vi o seu TikTok? Tava ocupado vendo o do Samuel Aí, <risos> Vou rimando esse que é proceder Samuel, uma criança preta que rima muito mais do que você <risos> Fazendo freestyle, você sabe, você não é o mestre Depois de suco de fruta, continue com as batalhas, a música e o podcast. Aí cê tá ligado, vou fazer um freestyle e sua quima não se compara. Qual podcast é aquele que eu tô falando? Aquele que você não teve coragem de botar a cara.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 treta, você nunca vai ter um filho porque você só bate punheta oh! Só caminho, tá ligado mano que eu mando no sapatinho Eu não sinto família, mas eu sigo sozinho E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho oh! Você tá travando, na moral agora, o um verso Caralho, que é belo Me zoou de gordo falou que eu sou o Cris Gordão O Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo oh! oh! Yeah, yeah que cê não manda nada, quando a é rima, vai vir a piada, com seu bico, sobre uma laranja ou uma tangerina, é isso que eu faço, facilmente vai combinar com tu, pois depois da batalha ficou no bagaço, e não vai sobrar nada, até porque cê não tá no esforço, e vai parar no meu bolso, e da laranja vai sobrar o caroço, Que eu direi da minha calibre, que é rima, e aqui cê tá na treta, o tiro não sai pela culatra, porque minha arma dispara com letra, e eu faço rima, construindo, eu não Pra cê ver que eu vou pra cima Facilmente eu desamparo Então pode voltar Pra você entender Vou parar porque eu tenho que parar Mas é foda até que parar para escuta você Então pode voltar É o que ele diz para o outro MC Semana passada Deus me falou isso Por sorte é por isso que hoje eu tô aqui pra... Que eu te bato, eu amarro o cara. Se Você não tem peito de aço Fala que vai transformar o um guri no bagaço Eu já fui Por isso que agora, meu mano Eu não vou te dar uma canja Você não entendeu o meu brinco É pra MC que nem você que só pagar de laranja Por isso eu falo, meu mano Que a minha rima é verdadeira Pra você entender que uma laranja podre Estraga a fruteira inteira E eu falo, meu mano Que eu mato você na rima Eu matei o japa Pois ele não sabe trocadilhos E nem falar meu pé de laranja lima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 Me gastei com trigo, e você com as palavras E você não entendeu, porque você é noia Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia Uou!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 Produzindo, percebo na batalha, cê não tá evoluindo Aí meu mano, improvisada A sua cara é pra fora Até agora eu não falei nada Meu mano, eu tenho talento Alguém explica pro Johnny que minha cara é feia Mas não é pra dentro Mano, eu vou bater em você Há anos dizem que você é feio e cê vai se fuder Por isso meu mano, você não veio meu mérito em anos é a punchline O seu é só ser feio 3, 2, 1 o meu mérito não é só ser feio, o seu é assustar os alunos na hora do recreio Você é! tá panguando os dentes tem o bafo que tá esquivando ah! E aí? Mas você tá ligado que eu sou Johnny MC, mas você sabe que me arremate a arrada. Se fosse bom, pagava latim, pagava a conta de casa oh! não, Falsificado, cê tá ligado, você sai amassado aí meu mano, sabe que eu sou inteligente Foi vender latinha, então por que que você não vendeu só corrente? cara? Oh! latinha <risos> Terceiro roda, eu tô Ah!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 Mano, você tá fudido! E o motivo da tristeza é voltar pra casa e saber que você veio iludido! Oh! Só com respeito, do Gron, Meu mano, seja é sagaz! Você quer realmente ganhar do rei do tanque, então volta pra casa e começa a treinar mais! Oh! É.